Se eu te fizesse a seguinte pergunta, quem é você? O que você me responderia? Provavelmente responderia o seu nome. Então, pense comigo uma coisa. Experimente fazer o seguinte exercício. Se olhe no espelho e pergunte para você mesmo quem é você. Pode ter certeza que você irá se surpreender. Vai colocar para fora seus defeitos e qualidades, e saberá ao certo toda a sua essência. Vai começar a dar mais atenção para você, vai se amar e se respeitar muito mais. Pode acreditar que você fará loucuras como se abraçar mais, se beijar mais. Vai começar a se olhar de uma outra maneira, irá se machucar menos, sentirá a cada segundo o valor de uma respiração. Você irá se autoconhecer, vai entender o que é bem mais do que o um nome e com isso se aceitará mais. Saberá o que é ser único, diferente de todos e com um poder incrível para realizar tudo aquilo que deseja. Já pensou nisso? Será que faz sentido? Experimente e depois me conte. E até o próximo Chá de Reflexão.